Como vai gente? Tudo bem? Já faz um tempo eu e a Petia fizemos um vídeo falando sobre quando, os, quando as chamas gêmeas estão em baixo, sabe? Energeticamente é pá, é mesmo difícil de sustentar essa energia, não é fácil e uh, eu estou a fazer um esforço extra para fazer um vídeo para vocês porque eu estou em baixo. Né? Mas vocês não sabem porque eu não compartilho. Porque quando uma pessoa está em baixo, não consegue compartilhar em condições. Ah, então, é isso gente. A gente fez um vídeo para vocês. Eu e a Petia falámos sobre isso em condições. Um, o vídeo está em inglês. No canal inglês. Vou deixar na descrição em baixo ou nos comentários se eu conseguir. E... Uh, eu espero que você assista e que goste, porque a gente dá o tudo por tudo uh, nesse canal. E eu vou, já antes de acabar o vídeo, e eu quero explicar para vocês de que, vou responder a toda a gente que diz André, porquê que você não filma em português para este canal? Eu já expliquei muitas vezes, tenho vídeos sobre isso, Uh, o último vídeo de Chama Gêmeos. Se você quiser uh, uh, ver esse vídeo, eu uh, prometi de que eu nunca mais ia pôr muita energia em todo lado, porque senão eu não consigo ter energia para a PETIA, que é a minha Chama Gêmea. Né? Outra, outra coisa é, eu e a PETIA decidimos uh, unir as nossas energias em um. Ou seja, eu não quero mais fazer vídeos sozinho eu posso fazer de vez em quando mas eu quero fazer mais com ela porque é uma energia totalmente diferente e se for em português ela não vai conseguir falar se for em búlgaro que é a linguagem dela também não vai conseguir eu, eu não vou conseguir falar logo tem que ser em inglês mas tem legendas em português está legendado se você não conseguir não conseguir assistir o vídeo com legendas em português, ou o título com legendas em português, você tem que mudar o país de onde você é. Porque às vezes, se você tiver em português Portugal ou português Brasil, tem que mudar às vezes. Mas é isso, gente. Quando a gente está em baixo, tem uh, muitas maneiras de a gente subir para cima, mas só uh, pouquíssimas vão funcionar como vocês. Pouquíssimas coisas, pouquíssimas ideias vão funcionar como vocês. Desculpem o meu português, que eu estou sempre a falar inglês e búlgaro, e começa a fugir aqui, eu tenho que ir aqui a caçar. ok E uh, eu gosto muito de vocês, porque Brasil e Portugal é uma linguagem muito alegre, e então eu gosto disso. ok Muito obrigado, assistem esse vídeo, vai ajudar vocês. Até já.